La historia de los pueblos indígenas es la historia de la violencia, la historia del despojo, es la historia de los desencuentros entre una sociedad extractivista, mercantilista y capitalista que pretende a, a fuego y sangre despojar para entrar en sus territorios, expoliar la madre naturaleza, violar los derechos humanos, violar los derechos colectivos y sin respetar la consulta previa el consentimiento previo. Es el choque de las civilizaciones, la una civilización que busca intereses economicistas y la otra que busca defender sus derechos, derecho a la vida, derecho al suma causa y al buen vivir, derecho a la dignidad, derecho a la supervivencia. Antigamente a gente tinha chuva toda hora, hoje tá bom esse ano, mas quantos não vem aí que a gente sofrendo todos nós? Bom, o bueno, cambio climático para mim é toda, valga a redundância, o cambio que se genera no clima. Isto a lo largo do tempo e provocado por las acciones del hombre. homem. Né, em consequência da do, do, seca dos rios, o, os alimentos vão ficando escassez por conta de que vai acabando os peixes, né? Os afluentes dos rios, os pequenos igarapés que abastecem os rios, vão ficando cada vez mais seco. E esses últimos cinco anos, tem no, no estado do Acre, tem inundado cidades inteiras. 100% de cidades, como Brasileia, Boca do Acre, né, que em 2015 foram 100% inundadas as águas, né, a cidade toda. Hoje, é, se eu plantar milho, né? Mesmo que for no tempo de plantar milho, ou feijão que seja, ele não vai dar certo porque o tempo, porque a plantação ela acompanha o tempo. E se não, o tempo não é bom, ele não vai dar nada. Ultimamente ninguém tem mais noção do tempo. Então, às vezes, dá muito calor fora de época. El colonial está reciente, los pueblos son milenarios eh, y la ciudad no puede vivir sin los pueblos indígenas, la ciudad no puede vivir sin el campo, los campesinos, los indígenas históricamente han vivido sin los indígenas, sin embargo no se da cuenta el citadino, las grandes metrópolis, las grandes corporaciones nacionales y transnacionales que al destruir a los pueblos indígenas está destruyendo la ecología está, um, está lançando-se ao precipício, ao despeñadero. Essa mudança radical que está acontecendo, nós não podemos estranhar, porque não é nada mais nem menos do que um grito de socorro da própria natureza. Põe o pé dentro de uma aldeia indígena e você vai conhecer o que é defender o meio ambiente. esse mal que acontece dentro do tanto do Brasil como da América Latina contra os nossos territórios contra a nossa natureza é, que isso acabe né? porque a gente preserva tanto esses territórios para não só para nossa sobrevivência mas para a sobrevivência do mundo inteiro a água, polui o planeta como um todo. E essa luta é uma das lutas mais constantes dos povos indígenas ao redor do mundo na defesa de seus territórios. E a crise do água está passando por todas partes. Recordemos que em 2015 São Paulo se quedou sem água. tinham que venir, se guardar os tanques com militares e policiais. E esse mesmo ano soportou a mesma sequedade em Califórnia, em Los Angeles. Y eso está pasando, 10.000 minas abandonadas en, el, en, en, en, en Canadá por falta de dinero para remediación ambiental. Y eso pasa en Arizona, en Utah, en Fontana, en Estados Unidos, y en México. ¿Para qué hablas de México? Que es un, unos impactos colosales por la minería. Y eso es lo que pasa en Latinoamérica, y eso es lo que pasa la criminalización por doquier. A los dirigentes indígenas se los, se los encarcela. A Berta Cáceres lo mataron y así como a Chico Méndez acá y en otras partes se los asesina. Y eso mismo pasa en Papúa Nueva Guinea, eso mismo pasa en Ghana, eso mismo pasa en Etiopía, en todas partes. Cuando yo era pequeña jamás pensaba que podíamos nosotros comprar o vender una botella de agua. El agua está prisionada. En pocos años tendremos que empezar a comprar botellas de oxígeno, fundas de oxígeno por la contaminación que se nos viene. Sabemos que agua Hoje é um bem comum, que está acabando em várias partes do mundo, e por isso somos solidários. E aqui no Brasil mesmo a gente fica triste quando a água se torna uma mercadoria para sustentar as grandes empresas que sempre roubaram nesse país. outra empresa aqui no outro lado da aldeia que é a né que acabou desviando o curso do rio e provocando erosão e poluindo porque está despejando dejetos ali e isso com certeza vai para o lençol a nossa água de curso artesiano aqui a gente não sabe que água que os nossos filhos estão tomando e que prejuízo esse vai ter na vida deles no futuro é, antes eles podiam entrar no rio, tomar banho pescar, hoje não podem mais é, isso é muito triste, Assim, a gente dizer para as crianças, não pode. Não tem um rio para tomar banho, não tem um rio para pescar, não pode comer um peixe aqui que a gente poderia comer e hoje não pode mais. O prejuízo que a barragem trouxe para nós acabou com o nosso rio, acabou com os nossos peixes, acabou com a nossa moradia, acabou com as nossas aldeias. Nós temos quatro aldeias condenadas pela defesa civil. A minha casa foi condenada, a minha moradia foi condenada pela defesa civil. Perdemos nosso costume, a própria cultura, perdemos é, as árvores que nós tinha, as árvores nativas que nós tinha na beira do rio, a água matou tudo. Quando enche essa barragem, a comunidade tem que atravessar 60 quilômetros para ir no hospital, ir no mercado. Porque fica em liado. as aldeias ficam liado. caixente enchente da barragem. É sofrido aqui no meio de nós. Nós sofremos. Está muito difícil hoje para os pescadores, muitos, né? Olha, eu achava uma boa, né? que todo mundo entendesse que o rio é público, certo? Ele ter, ter as passagens liberal, uma cancela não tem. Se a gente pular um arame é questão. Se a gente passar perto de uma piscicultura é questão também. Então eu estou sem entender isso. Eu queria que alguém né, vesse isso e pudesse mais mudar essa, essa, essas leis que está tendo aí, né? Porque se o rio é público é para todos. E não consegue olhar de maneira humana para os ribeirinhos, mas também para o nosso Chico. Rio que agoniza pela ação nefasta do homem, nessa sede desenfreada de progresso. É preciso nos colocarmos na situação da natureza e fazer... Com que ela seja mais vista. Pois rio também é vida. E o nosso sofrancê que é vida. A nossa vida aqui, a nossa fé é esperança, o ponto de cada dia, uma roupa que se veste é com a ajuda do Rio São Francisco. Que é onde nasce a fruta, nasce a manga, nasce a pinha, nasce a criança, ela se cria, tem como se manter, tem como se vestir elas, tem como a gente produzir, ter e, e também render para fora para poder cuidar na roça. E essa parte do Rio São Francisco é uma história que assim é longa. Antes nós tínhamos coletividade dentro do nosso Watu, porque nós chamamos o Rio Doce de Uatu a água que corre. Não é simplesmente uma água que corre, é uma essência, é um ser humano que estava ali. Eles mataram nosso irmão, nosso pai, nossa cura. E quem matou? A vale, ela é a criminosa, ela que matou tudo. E hoje nós toma, a nossa, as nossas crianças não têm mais o processo da coletividade. O que, que é coletividade? É você buscar cura dentro do atu, é você tomar chá das plantas que tem as margens do rio Atu, é você ir levar sua filha para aprender a nadar no rio Doce. Porque a vale pode ter matado o nosso atu, ela pode ter acabado com mais de 800 quilômetros de rio. Mas aqui vai o meu recado. Essa empresa não matou a essência do meu povo. A essência do meu povo está viva. E claro, na visão colonial, nos dizem que o água é um ser inerte. Nos dizem que as características do água é insípido, insaboro, inoloro, incoloro. Ou seja, que é inerte, que é es, que é morto. É mentira. O água é viva. O água é um elemento vivo. A Amazônia. Vive porque lá tem água. O homem vive porque depende da água. Sem água a gente nunca teremos a vida aqui na terra. ei na coruna, na na coruna, na na coruna. Ei, na, oh ei, na, coruna, ei, na, oh e vou pra mata caçar. Quando chego nesse pé de serra, eu vejo as araras voar. Quando chego nesse pé de serra, eu vejo a Lama, nunca mais! Mar de lama, nunca mais! Mar de lama, nunca mais! Então, é o governo vem desrespeitando o próprio lei que constrói, né? Hoje, Xinguanos, a gente tem uma política de, de construir uma política de protocolo de consulta, né? E hoje a gente vê que o governo nem isso respeita, né? Antes de fazer um empreendimento desse, o governo é obrigado a falar com a comunidade indígena. E essa barragem que aqui foi feita, ela não foi consultada com a comunidade indígena. Ela não foi consultada os caciques, a própria Funai não foi consultada que hoje está prejudicando nós. Então, eu quero deixar aqui um pedido para os parentes que vão assistir esse vídeo. Que fique atento. Se o governo quer fazer um empreendimento, impede. É um direito nosso. O que deixa a gente indignado é aí. Nem o próprio município, ele consulta a população indígena, né? Então, eles fazem isso tudo por baixo do pano. A comunidade existe. A comunidade está aqui. Claro que tem alguma área que, é, que não é demarcada ainda, mas isso esse, esse, esse não significa que o Guarani não está aqui. O Guarani, antes de Juruá, antes da, desse projeto, aí já existe Guarani aqui. Então, o Guarani que manda. O Guarani, Guarani é um documento que tem aqui. Não somos documento da terra. De acordo com a Convenção 69, nunca houve uma consulta para a comunidade. O que acontece são aquelas audiências públicas que a gente sabe que audiências públicas não são consulta livro prévio informado informado pelas comunidades. Acho que a população não indígena tem que ver isso aí, tem que reconhecer e tem que respeitar nossa decisão. Nós, nós queremos viver em paz, não queremos viver como, como gente também. Não só Juruá que tem que viver melhor, nós também precisamos de, de viver melhor. Por ser não indígena, conhecer a natureza, conhecer o Nyanderu, o Deus que foi criar, criou a terra, criou água, criou bichinho, criou mata, nossa medicina que está aqui na terra, tudo foi criado pelo Nyanderu. Então o Juruá tem que conhecer isso, e o Juruá tem que respeitar essa natureza. Nós temos aqui, onde sabe que o Vale de Avaria todo marcado pela empresa, pelo governo, sabe onde tem mais petróleo onde não tem. né? A Petrobras passou aqui há muitos tempos atrás. O Franklin é você fraturar o nosso subsolo, certamente ela vai é, poluir as nascentes, que são nascentes de, de, de rios ali, águas, né, cristalina mesmo aquela região. E vai afetar diretamente a vida, né, do, do dos moradores. digo. Mas na Se Yo En Bolivia diferentes movimientos que se está trabajando a través de temas como el extractivismo, el tema del fracking, no eh, nosotros eh, estamos trabajando en una eh, campaña de sensibilización y de información acerca de los problemas que hay con el fracking no hay muchas personas que conozcan todavía del tema entonces creemos de que es eh, primordial el tema de seguir educando seguir informando eh, sin embargo las personas que ya reciban la información se sienten bastante eh, preocupadas por este tema de los hidrocarburos sobre el tema de la eh, da atividade extrativa. E hoje a gente já tem outros eh, Juruá grandes eh, projetos que está saindo em é Minaguaíba. Mina né? Esse aí vai contaminar todos os nossos territórios e nosso povo também. Ao, ao, vai trazer muita doença, muita morte. Além dessa morte, é, pouco Guarani está aqui. E com certeza, com isso, vai terminar o povo guaraní. Então é isso, é convidar todos os povos, convidar para se juntar nessa luta junto, com, junto dos povos indígenas e das comunidades tradicionais contra esses projetos que são é, destruidores da vida. o peito e o grifo, nós não abrimos nossa terra, nós não negociamos terra, nós não vendemos terra, nós não capitalizamos terra, nós não usamos terra como é da pública de comércio. A terra é um bem, um bem precioso para a sobrevivência, não só da nação indígena, mas da sociedade, da humanidade. É da terra que a gente produz o nosso alimento, é da terra que a gente alimento nossos filhos é da terra né que a gente é, tira a, as nossas medicinas nossos remédios né então a gente sobrevive da terra viemos para aqui porque nós não tinha terra para morar para trabalhar nem fazer um, um imparo para nossos filhos aí agora começa esse negócio de despejo. não queremos continuar como tem terra não queremos continuar com os índios que não sejam capazes de manter a sua família. Não queremos continuar com, com esse estereótipo de índios frágil, preguiçosos, A sociedade foi avançando e foi ocupando esses espaços, expulsando nós da, da margem do Rio São Francisco. E esse motivo do nosso afastamento foi para não morrer. Não é o povo indígena que foge da sua área. Não é o povo indígena que foge do seu território. A sociedade vem arrancando. Mas na realidade, historicamente, essa terra é nossa, é do nosso povo, é dos nossos filhos, é dos nossos netos, é de quem vai vir e de quem se foi. Por exemplo, demarcação da terra né? é muito difícil para reconhecer nosso direito que a gente tem. E nós indígenas já morávamos por aqui muito tempo. Aqui um território guarani, região de Porto Alegre, a pelota, tem muitos Guarani. A gente possuía um taquaral onde as meninas é, retiravam matéria prima para fazer cestaria. É, e isso a gente já não consegue mais fazer aqui porque uma das uma multinacional é, foi colocada em cima, né? Já não existe mais esse taquaral e que é a BMW. Então a gente aqui de Pancararuno não tem quase liberdade de entrar no rio hoje. Chegar até o rio porque há é muitas cercas, muitos donos. En esta crise civilizatoria, as grandes corporações nacionales e transnacionais han invadido por os últimos rincones do planeta. En la región andina estamos invadidos por empresas extractivistas que para sacar el oro necesitan o requieren despojar a los pueblos. Para luego transportar el, el, el mineral tienen que abrir grandes carreteras autopistas. Y el caso de Bolivia, ahí se pretende destruir una parte de la Amazonía en la construcción de de una vía destrozando el Tivnis y luego necesitamos puertos y aeropuertos pero para que funcionen las grandes mineras y petroleras se necesita hidroeléctricas es decir todo es un complejo industrial que causa colosales destrucciones del medio ambiente lideranças fueron tombadas por defender la né, a, a, naturaleza la importancia de la naturaleza está intacta ao contrario disso a gente vê los grandes latifúndios plantando soja para alimentar os porcos lá no Japão, na China. É, você vê uh, os grandes criadores de gado para exportar carne para a Europa. Né? É, que é quem, de fato, destrui, não as comunidades indígenas. A soja é, começou a afetar o, a nossa reserva. E quando eles plantam a soja, ah, quando o avião passa ele joga veneno os venenos vem tudo né tudo para cá então a gente a gente está sentindo que essa soja está provocando a doença né está provocando a caça está provocando todo tipo de de alimento que a gente consome aqui dentro então é por isso que o povo que sede decidiu fazer nova aldeia é por causa da soja que está tá em volta em volta de todos os parques não só aqui a soja é, afetou tudo em retorno do parque que o que mais me dói no coração é eu ver meu neto <risos> Jogado numa estrada, debaixo de um pé de pau, sem ter para onde ir. A resistência mais maior lá do nosso, protetor, proteção infelicidade, é a nossa criança, que é a nossa fé, a nossa vida, é a nossa esperança de nós viver com a felicidade. Sem esperança, sem criança, nós não temos esperança. Índio não existe sem terra. Índio não existe sem sua cultura. Índio não existe sem sua língua. Índio não existe sem sua tradição própria. E tudo isso está enraigado na nossa Mãe Terra. Ver as máquinas passando por cima das nossas árvores, daquilo que a gente plantou, era ver elas passando por cima da gente. Era ver elas destruindo os nossos sonhos. Eu me lembro que a minha avó, ela chorava muito Toda vez que ela balançava a maraca dela em volta dos seus filhos e netos, ela chorava e ela dizia assim, eu tenho fé em Deus e ninguém pode que os meus filhos e os meus netos um dia vão ter o conhecimento da minha cultura e vão voltar para onde eles nunca deveriam ter saído. A gente criança a gente não entendia nada, a gente achava aquilo ali, enfim, a gente não entendia. Hoje eu choro de alegria porque a brincadeira do meu filho é cantar toré. A brincadeira da minha filha é balançar maraca. E eu não vou chorar de tristeza de saber que os meus filhos estão longe da minha cultura porque a nossa luta não acabou. A nossa luta não acabou, esse território é nosso. E nós vamos resgatar aquilo que foi um dia roubado dos nossos antepassados. A nossa luta é pelo nosso sangue, é pelo coração do povo indígena que pulsa, que não vai morrer independente do que a sociedade fizer ou achar que pode fazer porque tem dinheiro. Nosso povo não vai morrer.